What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem para te trazer aqui o teaser trailer do filme O Rei Leão, que em inglês é The Lion King. Já deixa nos comentários para eu saber se vocês estão gostando desses vídeos de reacts que eu estou postando aqui, de cenas de filmes, trailers, seriados, os filmes, whatever, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Isso era algo que eu usava muito nas minhas aulas presenciais, na verdade eu fazia reacts dentro da sala de aula, ou seja, traduzia para os alunos as frases, expressões, ensinava algumas coisas, pontuava alguns detalhes né, nas falas, nas legendas, que eu acho muito importante passar isso para a galera, e eu estou trazendo agora para a internet pelo menos aqui para o meu canal, e eu quero um feedback para ver se vocês estão gostando muito disso, certo? Eu nunca fui um Disney Freak, ou seja, um louco pela Disney, você pode usar essa palavra, né, Freak, para dizer que alguém é louco por alguma coisa, Chocolate Freak, por exemplo, mas eu gosto da forma como a Disney produz as coisas, né, a história, a, a forma como a Disney conta as histórias, já trabalhei na Disney, você que me acompanha há mais tempo sabe disso, a forma da Disney organizar empresas, esses lances de empreendedorismo eu gosto bastante da Disney, e vamos aqui fazer um React, Deste filme The Lion King, O Rei Leão. Tô muito ansioso por esse filme e acredito que você também, né? Afinal de contas, quem é que nunca se emocionou assistindo o Rei Leão? Principalmente na hora que o Mufasa morre, na verdade. O Mufasa morre? Dei spoiler, I'm sorry. Oh, mas quem é que não sabe que o Mufasa morre, né? Pô, é um clássico desse? Agora vamos aqui assistir. Você vai fazendo as suas anotações de palavras, de expressões que eu vou explicar aí pra você, beleza? Are you ready? Então vamos lá, mas antes não se esqueça de se inscrever neste canal, deixar já o like para ficar feliz e ativar o belzinho para receber as notificações. Vamos lá então. Bem feito, hein? Everything the light touches is our kingdom. Chama atenção aí para a frase Everything the light touches is our kingdom. Ou seja, tudo que a luz toca é o nosso reino. E vocês podem ver pela palavra touches, né? O verbo, na verdade, é touch, e foi com ES aí, né? Por quê? Porque everything entra como it, né? É como se fosse. É a terceira pessoa e sempre que você usar um verbo com everything, você pode. você deve colocar na terceira pessoa. Então everything is, everything touches, everything goes, everything. Pô, alguma coisa que eu não lembro agora. Mas everything é a terceira pessoa, ok? But a king's time as ruler. ruler, ou seja, o tempo, o período de um rei como governante, como comandante, porque ruler é isso, né? Alguém que comanda a parada toda. E também ruler significa régua. É verdade, mesma palavra, olha que coisa, hein? É assim como manga. Manga pode ser a fruta ou a manga da camiseta, né? Ou mangadas em japonês, aí tem um acento, whatever. Vamos lá. Rises and falls like the sun. Rises and falls like the sun. Rises, ou seja, nasce, é, falls, é, cai. Ou seja, nasce, cai ou, ou morre, né? Fazendo uma, uma metáfora com relação ao período do, do, do rei. Começar e iniciar, assim como o sol. Porque o sol, ele nasce e ele cai. Fazendo aí uma metáfora, né? E é interessante citar também que temos terceira pessoa de novo. Rises, falls. As formas originais de cada um desses verbos é rise e fall. E aí ficou o s na terceira pessoa, porque uh, o período do rei como governante seria a ação, né? Isso caracteriza. É, é, é isso, é essa ação. Então, isso, it rises and falls, tá? Toda essa, é, essa situação é o it. Terceira pessoa de novo. vamos o no presente, coloca. One lá. day. One day, um dia. The sun will set on my time here. The sun will set on my time here, ou seja, o sol, ele vai se pôr acabando com o meu período aqui, com o meu tempo de governante aqui. And will rise with you as the new king. And will rise with you as the new king. E vai nascer, é, o sol vai nascer, rise, é, com você como um novo rei. Então a gente tem aí set e rise se você colocar o sol, sun, perto deles, juntar, vai ficar sunset, que é o pôr do sol, sunrise, que é o nascer do sol. Então tem essa, essa pegada aí, certo? E esse as, as the new king, é como hum, o novo rei. Vai nascer como você, como o novo rei, Simba. Ah, a musiquinha aí, ó. Fuse, <Sor> pão. É Terrepia, né? Olha o Simba, que bonitinho. É um clássico, né? Essa cena também é clássica das clássicas Quem é que nunca fez isso, né? Com um neném, o um bebê recém-nascido Até com seu cachorro, né? Eu já fiz isso com o Luigi ó. Põe um teco aí da, da imagem do Luigi Muito bem feito, entendi The Lion King, o rei leão Duas é a Disney sendo Disney né? Convenhamos Remember Remember, remember é lembre-se, né? Aliás, me fez lembrar a diferença entre remember e remind. Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui em cima ou aqui na descrição para você ter mais detalhes dessa explicação. Vale a pena você uh, conferir, hein? Não vou explicar aqui não porque eu já fiz vídeo, então... Vai lá. Muito bem, esse foi o teaser trailer do Rei Leão, The Lion King, eu estou muito ansioso, e você, o que você aprendeu aqui hoje neste vídeo, coloca aqui embaixo a frase, a expressão que você aprendeu, o que você achou mais curioso, coloca aqui embaixo, eu quero saber, e também não se esquece de deixar outras sugestões de teaser trailers, de filmes, seriados, cenas, enfim, para eu poder analisar aqui junto com vocês e ensinar Novas coisas em inglês. Isso é o mais importante. Não se esquece de me seguir lá em todas as redes sociais. Junior Silveira Oficial me segue lá no Instagram. Vamos lá, learners. Vamos lá, me segue lá. E também deixa o seu like para ficar feliz. Inscreva-se no canal. Ative o belzinho. E é isso aí. So that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. Lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye. Yo, I for you. Come along and see it's true.